Olá! Neste vídeo demonstraremos como protocolar a interrupção de seu registro profissional. Lembramos que este procedimento é permitido ao profissional cujo registro esteja ativo e que temporariamente não está exercendo atividades fiscalizadas pelo Conselho. Para iniciar, selecione a opção Protocolos. Em seguida, clique na opção Cadastrar Protocolo. Em Assunto: